Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste domingo, Jesus envia os discípulos dois a dois pelo mundo. Jesus ele foi enviado pelo Pai. Nosso Deus é um Deus que não ficou em casa. Mas ele saiu da sua glória e veio ao nosso encontro partilhar aquilo que ele é conosco. Ele quis que nós participássemos de sua vida. Por isso, ele também veio através de seu filho Jesus Cristo conviver com a gente. Ele veio ser companheiro. E Jesus, ele também envia os, escolhe os discípulos os envia dois a dois pelo mundo para participar da sua obra para construir o seu reino no mundo. São Francisco de Assis, que foi um grande discípulo de Jesus, quando tinha apenas oito irmãos, ele já os enviou dois a dois pelo mundo. Ele criou uma fraternidade missionária. Ele fez com que os frades também saíssem pelo mundo e anunciassem o Evangelho a exemplo de Jesus e seus discípulos Então ao redor de São Francisco nasceu uma fraternidade que não ficou em casa Mas que partilhou a alegria de viver o evangelho com as outras pessoas Quando os frades eles se encontravam nas mais diversas regiões E o povo perguntava, afinal de contas, quem são vocês? Eles diziam, nós somos penitentes de Assis então, através de São Francisco e dessa fraternidade primitiva, o Evangelho começou a ser anunciado a todas as pessoas. Um Evangelho que era vivido, um Evangelho que era degustado, um Evangelho que era contemplado. Então, os discípulos de Jesus, que se reuniram ao redor de São Francisco numa fraternidade, começaram a viver e espalhar a boa notícia do evangelho a todos os povos no seu tempo então eles fizeram com que todas as pessoas pudessem participar da alegria do evangelho da boa notícia de deus que foi revelada por jesus ao mundo através do, do da vida de seu filho é São francisco e os, e os seus frades eles tornaram de novo por assim dizer o evangelho, uma boa notícia, fizeram com que as pessoas pudessem se reencontrar no seu tempo. Também hoje em dia, esse mesmo evangelho ele pode se tornar carne, ele pode se encarnar na nossa vida e se tornar uma boa notícia para todas as pessoas. Que também nós sejamos pessoas missionárias que sintam a alegria de levar ao mundo e às pessoas esta boa notícia de Deus revelada por Jesus Cristo.